Foi em uma farmácia que ela encontrou uma bolsinha de dinheiro. Dentro tinha uma nota de cem reais e um documento de identificação. A foto era da moça que estava à sua frente na fila do caixa. Ela logo reconheceu, tocou no seu ombro e perguntou, moça, essa bolsinha é sua? Aliviada, a moça disse, sim, é minha, muito obrigada. Poxa, muito obrigada mesmo. É o único dinheiro que eu tenho para pagar agora o remédio da minha filha. A gratidão é um ato de engrandecer a si mesmo e também à pessoa a pessoa o qual você está prestando aquelas palavras. Aquele ato fez com que aquela pessoa se sentisse muito bem. Aquele dia foi fantástico pelo fato dela ter feito algo que foi muito bom para aquela outra pessoa. Agradecer é muito importante. Eu sei que você agradece todos os dias as pessoas que cooperam para que o seu dia seja um sucesso. E aí você fala, muito obrigado, muito obrigado. Mas o que você tem realmente feito ou falado para agradecer a Deus pelo seu dia, pela sua vida, pela sua saúde. Ah, sim, eu sei. Você sempre diz a Deus, obrigado, Senhor. Mas você tem tirado momentos específicos para agradecer? Olha o que diz no livro de Salmos, capítulo 92, versículo 1. Bom em render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O salmista fala que é muito bom agradecer ao Senhor. E da mesma forma como aquela mulher se sentiu bem pelo fato dela ter sido agradecida ao entregar aquela bolsinha de dinheiro, imagine como Deus não se sente quando nós dedicamos um pouco do nosso tempo para agradecê-lo por tantas bênçãos que ele tem dado à nossa vida. Faça a experiência de agradecer especificamente por tudo, tudo mesmo que Deus tem feito na sua vida. E que Deus te abençoe.